O final do ano chegou. E você deve ter ouvido muitas vezes uma mesma frase. Esse ano não foi fácil. Mas em nenhum momento a Cacau Show deixou de agradecer. Porque o ano realmente não foi fácil. Mas a gente botou mais fé na vida. Passamos mais tempo com a família. O mundo se uniu em uma mesma causa. E milhares de passos foram dados pela primeira vez. E enquanto o mundo ia mudando, as pessoas iam olhando para ele de um jeito diferente. Aprendendo a dar valor às coisas mais simples da vida. É, o ano não foi fácil. Mas a gente também tem muito o que agradecer. Agradecer por tudo de bom que aconteceu e por nunca faltar a esperança para acreditar. Por isso, nesse Natal, nós da Cacau Show vamos fazer você acreditar muito mais. Acreditar que amanhã tudo vai ser ainda melhor.